Olá amiguinhos, para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje nós vamos falar sobre equipamentos e quais são mais adequados para o tipo de conteúdo que você produz. Bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber. Bem, amiguinhos, antes da gente começar, eu devo explicar para vocês que nenhum desses equipamentos é obrigatório. O ideal é que você escolha conforme você pode. Porque quando se trata de melhorar a qualidade dos vídeos que você produz, acaba se tornando, sim, muito caro. E muitos dos equipamentos que eu vou falar aqui hoje possuem um preço não favorável. E se você não está favorável para investir no canal no momento, o nosso próximo vídeo será como produzir vídeos baratos. Então se você está querendo dar um upgrade na qualidade dos seus vídeos vamos lá. Bom, vamos começar falando sobre câmeras. Hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande de gravar vídeos e tirar fotos graças ao nosso celular. Você que está começando seus vídeos no YouTube, você pode começar gravando com o seu celular. Por que não, né? Ele traz uma facilidade enorme. Você está em um determinado local e de repente você encontra alguma coisa que você gosta, você quer falar sobre determinado assunto, você simplesmente puxa o celular do seu bolso e começa a gravar. Porém, nem todo celular tem uma qualidade tão boa assim de câmera. Muita gente diz sobre câmeras celulares serem até melhores do que algumas câmeras de fotografia, mas as pessoas que dizem isso estão completamente enganadas. é claro que com a evolução do celular temos celulares aí que tem uma câmera maravilhosamente linda porém as câmeras mesmo ou filmadoras, elas são feitas para isso, então elas sempre terão uma qualidade melhor, pois elas possuem uma lente maior e funções manuais e não automáticas mesmo assim os celulares hoje em dia possuem uma qualidade muito alta e você pode sim fazer o seu canal no Youtube e produzir o seu conteúdo através do seu celular. Outra possibilidade é você gravar através de uma webcam. A webcam ela é muito útil para você que quer começar um vlog ou então fazer algumas gameplays. Existem sim muitas webcams de qualidade e a vantagem delas é que elas não acabam a bateria, né? Que ela está ligada diretamente no seu computador. A desvantagem é que você não pode estar movendo ela para lugares muito afastados apenas ali onde alcança seu computador. Também existem as câmeras GoPro. Elas são muito úteis para você que quer fazer vídeos aí aventureiros, ou quer mergulhar com a sua GoPro, ou para quem faz daily vlog na rua também. Ela é muito útil porque ela é muito fácil de manusear, você pode levar para qualquer lugar. É, cabe em qualquer lugar porque ela é pequena porém ela não tem a melhor captação de áudio mas há muitas vantagens para esse tipo de câmera e você pode usar para muitas coisas e as mais famosas hoje em dia no mercado são as DSLRs que é a câmera que eu estou usando para filmar este vídeo as DSLRs são as câmeras do tipo Nikon, Canon Lumix. Essas câmeras semi-profissionais Estão em alta no mercado Porque elas tiram fotografias Maravilhosamente lindas E também conseguem gravar Numa qualidade muito boa Ela é uma câmera que também não é tão grande E também não é tão pesada Porém a captação de áudio Delas também não é o melhor Pois o ideal é você usar Um microfone para captação de áudio As DSLRs geralmente possuem Entrada para você pôr microfone E são as mais usadas para qualquer tipo de vídeo, claro que você não pode mergulhar na água como você faria com a GoPro, mas elas possuem uma qualidade tão boa de vídeo que estão fazendo com que as filmadoras muitas vezes sejam esquecidas falando em filmadoras, essas sim são as mais recomendadas as filmadoras, pois elas são sim desenvolvidas para fazer vídeos, pois apesar do mercado das DSLRs terem evoluído muito, ainda assim é mais focado para fotografia, porém uma filmadora geralmente acaba se tornando caro demais para você que está a recém começando a querer entrar para esse ramo do YouTube e audiovisual, por isso as DSLRs se sobressaem geralmente sobre as filmadoras, as filmadoras existem aquelas handcams, que são aquelas que você encaixa na sua mão, que são menores, e existem Existem também aquelas filmadoras profissionais de televisão que você encaixa no seu ombro digamos assim. Bom, agora vamos falar um pouco sobre microfones, sobre captação de áudio. Existem vários tipos de microfones e para você investir no áudio depende muito do tipo de conteúdo que você produz. Se você grava vlogs, por exemplo, com a sua câmera DSLR, você pode investir aí em um microfone shotgun ou também conhecido como boom. Esses microfones você pode acoplar a sua câmera, assim quando você posiciona a câmera para filmar você, você, ele também aponta diretamente para você e assim capta somente o seu áudio com uma melhor qualidade. Eles também são muito usados em esquetes, ou as filmagens de novela, por exemplo, que você vê na TV, eles botam um shot né, naquela vareta e apontam para a pessoa por cima, assim, aonde não apareça na cena, é claro. Para fazer esquetes você também pode usar os microfones lapela. Lapela nada mais é do que aquele microfonezinho que vai por dentro da sua roupa e fica discretamente em você. A lapela é muito utilizada em programas de televisão, entrevistas ou até mesmo novela, pois ela capta somente o seu áudio e não um áudio externo. A desvantagem da lapela é que depende do tipo de conteúdo que você vai produzir e conforme você se mexe ou tem algum impacto, a lapela vai capturar esse barulho. Você também pode estar adquirindo microfone condensador. O condensador é o mais indicado para você que quer fazer gameplay ou você que tem um canal de música, pois o condensador capta sim um excelente áudio e você pode estar conectando ele ao seu computador. A desvantagem do condensador é que você não pode movimentá-lo igual a lapela e o shotgun. E você pode utilizar também o microfone de mão. Nada mais é que este microfone aqui. Este microfone ele é o mais adequado para você que faz cobertura de eventos, pois eventos costumam ter bastante barulho de pessoas ou de música. E com com esse microfone você vai conseguir captar somente a sua voz e não todo som de fora. Esses microfones geralmente têm menos interferência ou ruídos. A desvantagem dele é que ele tem que ser conectado ou a uma câmera profissional ou a uma mesa de estúdio. Mas você pode estar conectando ele também a um gravador. Você pode comprar um gravador, conectar este microfone no gravador e o gravador conectá-lo na sua câmera. Assim, todo o áudio que é captado, ele vai direto para a sua câmera sem ter o trabalho depois de ter que sincronizar na edição. Bom, nós já falamos sobre câmera, nós já falamos sobre microfone, o que falta? iluminação, sem sombra de dúvida, você pode conseguir a melhor iluminação através de um conjunto de softbox porém, existe um certo valor a pagar também tem os LEDs que são os mais recomendados e fáceis de carregar também tem o tipo de LED que você consegue acoplar em cima da sua câmera, lembrando que todos esses equipamentos para produção de vídeo é mais barato você comprar lá fora eu não quero entrar muito no assunto iluminação, pois será o assunto do nosso próximo vídeo mas eu já adianto que o ideal é você comprar as lâmpadas mais fortes, pois quanto melhor a sua iluminação, melhor a qualidade de vídeo, outra coisa que pode ser útil para a gravação de seus vídeos é um chroma key, o chroma key nada mais é do que aquele tecido verde na qual você pode substituir por qualquer imagem através da edição. Usar uma tela verde pode te trazer milhares de possibilidades. E se você for criativo, vai melhorar muito a qualidade de seus vídeos. E existem muitos outros equipamentos que podem ser úteis para você produzir os seus vídeos. Assim como tripé, pau de selfie, essas varetas para pôr iluminação ou segurar microfone, baterias, carregadores e muitas outras coisas mais. Bom, este vídeo vai ficar. Por aqui. No próximo vídeo eu vou explicar como substituir alguns equipamentos que você não tem ou que você não pode comprar, ou seja, como produzir bons vídeos através de um baixo orçamento. Então já vai se inscrevendo aí no canal para não perder os novos vídeos, me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí para vocês, assim vocês ficam sabendo de todas as novidades. Não esquece de deixar seu joinha e compartilhar este vídeo com algum amigo que você sabe que quer ser youtuber. Assim você estará ajudando o seu amigo E também estará me ajudando Então é isso aí amiguinhos, até o próximo vídeo Falou!